Olá amigos do canal Negação Radical de Tudo Tudo bem com vocês? Então vamos proceder à continuação da leitura do artigo Atual Angústia do Capitalismo, do André Neves Começamos lá com a polêmica, vocês estão lembrados, né? A polêmica entre autores que falam Morozov, né? fala de o um capitalismo como ele sempre foi, e alguns autores que empregaram a noção de um tecnofeudalismo, um capitalismo de novo tipo, digamos assim. Um deles, o Cedric Durand, que colocou a questão de que o seu capitalismo já não teria passado por uma mutação, uma modificação, né? E aí, na sequência, o André trouxe um autor, assim, que me pareceu meio do nada, né? Pareceu aí chamado Tom Sik, e vai colocar algumas questões relacionadas à psicanálise, né? Então vamos continuar aqui a leitura, ver onde é que vai chegar, né? Qual, como é que ele vai amarrar esse, esse primeiro debate entre tipos de capitalismo com questões psicanalíticas? Então, seguindo aqui, o tom de Tom Sik resgata a fala da ex-primeira ministra britânica Margaret Thatcher afirmando que não existe isso à sociedade o neoliberalismo que deu seu start com forte influência dela e do então presidente dos Estados Unidos o Ronald Reagan pode ser definido justamente como uma doutrina socioeconômica que preza pela proliferação de afetos antissociais nesse ponto. Neste ponto, parece interessante que intelectuais do porte dos citados anteriormente Morozov, Dean e Duran, ainda não tenham se dado conta de que a mutação de fato já começou. Ademais, perdem-se em longas discussões teóricas conceituais que não vão chegar a lugar algum no sentido prático de perceber o que está debaixo dos seus narizes. Afinal, salvo se uma hecatombe, provocada pelo ser humano ou não, acontecer e só restarem em poucos de nós, o sistema feudal é parte do passado histórico da humanidade. Buscar novas nomenclaturas, como Dean e Duran, estão a elocubrar para definir o capitalismo em mutação, não é útil para tentarmos entender o caminho que estamos a percorrer. Da mesma forma, negar a mutação do capitalismo, como Morozov tentou fazer de maneira simplória, é reduzir o tamanho da mudança civilizatória que o ser humano está a submeter a todo o planeta. Hum, interessante, cabe um comentário. Parece que o autor está se colocando fora dessa, dessa discussão, né? Para ele, então, não se trata nem de um resgate de um sistema feudal e muito menos. A continuação de um capitalismo igual, né? Uh, ele vai trabalhar com a questão dos afetos, então, aí para mostrar que existe uma nova forma, mas que não é essa também que o Jim, Duran e outros autores estão trazendo, né? Interessante. Seguindo, então. Ora, se não existe a sociedade, o que existe afinal? Os dois cavaleiros do apocalipse citados acima, Thatcher e Reagan se esforçaram ao máximo para estabelecer uma nova ontologia política, o neoliberalismo. Como diz Tom Sick, o axioma de Margaret Thatcher é, portanto, antes de tudo, uma proibição ontológica do social. A sociedade deve ser expulsa não apenas dos programas políticos, mas da ordem do ser. Essa exclusão radical da sociabilidade se traduz em um novo Logos, entre parênteses, Platão Social, baseado em relações econômicas de competição e estruturas familiares tradicionais, ou seja, a já desgastada fórmula de desregulamentação econômica e da regulação patriarcal. É claro que Thatcher e Reagan sabiam que o neoliberalismo requer essencialmente um Estado antissocial, e um sistema de antissocialidade organizada. A busca do crescimento econômico, a qualquer custo, sem o devido cuidado na repartição do bolo, de maneira justa e global, impõe a permissão para que o intruso capital atue nas esferas públicas e privadas de acordo com o um imperativo maior de extrair o máximo possível de mais valor tem uma fórmula interessante, né, uma desregulamentação econômica, ou esse suposto, é, essa suposta antissociabilidade que a Margaret Thatcher coloca, mas esse caos, e essa antissociabilidade, ela é organizada, né, não é cega, né? não é um processo cego e caótico, digamos assim, mas é uma sociabilidade que vai passando para uma antissociabilidade de maneira organizada, de forma a extrair mais valor, parece que tem um projeto aí sendo pensado e conduzido, né? Interessante. Seguindo aqui, então. Acontece que algo saiu dos trilhos nessas quatro décadas de ganância desmedida do capital e que está deixando angustiado. Bem, bem de ver, é muito pouco tempo para que um sistema econômico entre em parafuso. Por exemplo, o feudalismo levou mais de 10 séculos para se ver suplantado por um novo sistema econômico. O próprio capitalismo industrial levou mais de dois séculos até ser ultrapassado pela sua pior versão, o neoliberalismo. Então, o que tem dado errado para esse sistema selvagem de exploração capitalista? Ora, podemos começar por essa frase anterior, ou seja, o neoliberalismo, deixou de ser, em essência, uma porção nefasta do capitalismo. Mas o capitalismo clássico, que vigorou desde a primeira revolução industrial no século 18, não pode mais ser reconhecido dentro do modelo neoliberal. A criatura desgarrou-se do seu criador. É nesse sentido que afirmo que a mutação capitalista já começou. Mas também é possível ver sinais claros de falha nessa mutação. Como na trilogia Matrix, entre 99 a 2003, em que a ocorrência de uma falha gerava o déjà vu no sistema. Lá, o déjà vu era a repetição de uma sequência de imagens. Na nossa Matrix cotidiana, o déjà vu da mutação do o sistema neoliberal é a angústia dos seres vivos que estão inseridos em um modelo econômico hipertecnológico de exploração do mais valor e que está a transformá-los em monstros disfuncionais. Interessante, né? Uma comparação aqui com o filme Matrix, que dá pano para manga, né? O pessoal associa com tudo. Desde a direita, da extrema direita à extrema esquerda, o Matrix é quase que um Coringa. É... Aqui é uma, uma, uma, uma, um apontamento interessante do André, né? Ele fala então de uma certa mutação, mas como se um novo capitalismo tivesse saído de dentro do velho, uma no... parece dessa maneira, né? Uma nova forma, uma nova plataforma de acumulação que se desgarrou, é o termo que ele usa da velha forma de acumulação, né? Será que a gente está diante de um novo ou a gente está diante de uma maturação? Foi um termo que apareceu aqui anteriormente, né? Uma maturação do velho, uma reorganização. Ou é de fato um, ou é de fato, um fato novo, para ser redundante, aqui. Seguindo, desde Aristóteles, o ser humano é reconhecido como um animal relacional. Significa dizer que os laços sociais e afetivos com os outros seres humanos, e acrescento com a natureza de forma geral, foram e são essenciais para sua permanência como espécie. O neoliberalismo falhou justamente ao negar a relacionalidade constitutiva do ser humano, ao contrário. O neoliberalismo confiou essa relacionalidade apenas à troca econômica de mercadorias, através da competição desenfreada e agressiva. O resultado simbólico da busca material dentro do deus mercado tem sido ganância, entre aspas Marx, ressentimento, entre aspas Nietzsche, e inveja, entre aspas Freud. Afinal, como alerta Brown no seu livro, as ruínas do neoliberalismo são nada mais, nada menos, do que as ruínas produzidas pelo neoliberalismo a arruinar a sociedade e a sua sociabilidade, mais claro impossível, desde que esse modelo econômico não poderia durar. É, aqui dá para colocar algumas críticas, parece que tem um tom ontológico né? dentro desse parágrafo, como se... o naturalmente, talvez, não sei, o, animo, o ser humano fosse um animal relacional. Será, né? Que é? E que, re que relações são essas? E o, né, o neoliberalismo vem para acabar com esse tipo de sociabilidade, né? O ser humano vai deixar de ser um animal relacional? Não sei, né? É, Estranha. É, outra coisa que também relacionalidade apenas a troca econômica das mercadorias como isso fosse uma característica do neoliberalismo acho que não é, acho que a relacionalidade apenas a troca econômica ou fundamentada na troca econômica é uma característica do capitalismo com C maiúsculo aí né? as pessoas entram em relação por meio ou principalmente ou em função das trocas econômicas e aí outras relações sociais vão se desdobrando né? isso tem a ver com o fetiche da mercadoria né Acho que não é um dado do neoliberalismo. Acho que o neoliberalismo agrava essas coisas, né? Mas não é um dado do neoliberalismo. Mas vamos seguir, então. Não surpreende, portanto, que se por um lado os universais políticos da Revolução Francesa liberdade, igualdade e fraternidade ainda permanecem no imaginário popular acrescidos de outros significantes como solidariedade, flexibilidade emancipação. Bem comum... E etc. Por outro, o quadrívium político do liberalismo econômico, apontado por Marx, a saber, liberdade, igualdade, propriedade, Bentham, é o que de fato prevalece, sendo que o utilitarismo de Bentham simboliza o interesse privado sobre o bem comum, do antissocial sobre o social, no qual a forma mercadoria e a propriedade privada privilegiam a competição sobre a solidariedade. E a produção ininterrupta do mais-valor desmantela cada dia mais os laços de coesão, coesão da sociedade. Como diz Tomczyk em última análise, ninguém é verdadeiramente dono da liberdade, exceto o mercado. Enquanto sujeitos do modo de produção capitalista, todos nós estamos colocados em uma situação em que devemos delegar nossa liberdade potencial ao mercado que será livre para nós aqui é interessante porque o Tom Sik volta a uma característica mais geral do capitalismo né? e não coloca essa característica da falta de liberdade ou da liberdade atrelada ao potencial do mercado não coloca isso como uma característica do neoliberalismo mas como uma característica do capitalismo eu tendo a concordar com isso né? seguindo aqui enquanto esse quadrivium marxiano imperar a verdade é que estaremos submetidos à servidão, à desigualdade, à expropriação e à pulsão do capital. Daí Tom se alertar para a potência desenfreada do capital em denunciar qualquer tentativa de reverter a privatização capitalista do político como totalitária. A consequência exagerada dessa denúncia pode incrementar os populismos, tanto de direita como de esquerda numa ambivalência que, segundo ele, sugere que podemos estar lidando aqui com uma política de transição, nem inerentemente de esquerda, nem inerentemente de direita. O que Tonsic chama de ambivalência, eu chamo de ponto nevrálgico da mutação política capitalista. De fato, o arrefecer do o arrefecer do simbólico welfare state e o desmantelamento da alteridade humana na sua interdependência do outro em prol de um individualismo extremo tem nos levado a um modelo econômico que nem os mais gabaritados especialistas sabem aonde desembocará. Se um desses populismos se tornar hegemônico no mundo, o casamento entre política e economia será definitivamente sacramentado e a mutação do capitalismo se concretizará, com nefastas consequências para o social. Afinal, temos visto as mazelas provenientes desse namoro nas últimas quatro décadas. Seguindo Nesse sentido quando eu disse que escapou aos primeiros três pensadores citados o objetivo final do sistema reprodutor de mercadorias, capitalismo, significa que este se coloca como sujeito ativo intermediário da transformação ontológica do ser humano. Com efeito, não estamos mais falando do capitalismo de sempre em moldes digitais nem mesmo de um arquétipo tecno-feudal de capitalismo, mas de uma mutação transhumanista do ser humano. Realmente, se o casamento da política com a economia se consumar, o populismo totalitário, não importa de qual viés, proverá uma pequena parte da população mundial de benesses que ainda não podemos sequer imaginar. Porém, infelizmente, essas benesses estão prometidas para apenas uma minoria da humanidade. Se o homo Deus de Harari de fato, vim, se o homo Deus de Harari de fato, vingar, essa é a real mutação do capital e toda a fonte de sua angústia. Que o novo Frankenstein de Shelley sairá desse. Que novo Frankenstein? Nossa, tá ruim hoje. Hein? Que novo Frankenstein sairá desse casamento? Será duradouro dessa vez, ou será ainda mais efêmero e destrutivo do que o seu eu, do que o seu anterior? Dará conta das garantias prometeicas que forneceu para suplantar a sociedade do bem comum? Bom, aqui tem um exercício de imaginação, de angústia mesmo, do André, né? Mas aqui é interessante que ele realmente se coloca numa posição terceira, né? Fora dessa ideia de um tecnofeudalismo. E fora do, da ideia do capitalismo de sempre, em modos digitais, ele coloca aqui uma questão interessante para a gente pensar, né? Um novo, talvez um novo tipo de ser humano, uma mutação transhumanista, e isso está sendo muito ventilado, né, por essas grandes big techs, com Elon Musk na vanguarda desses processos, né? Pelo menos como garoto propaganda, né? A gente não sabe se o Elon Musk manda. Ou é dono de alguma coisa de fato Ou se ele é um boneco, um fantoche do sistema né? Mas ele está colocando aí Ventilando essas ideias do Para além do ser humano Do trans Eu acho que o que de fato chama atenção Pelo menos aqui para mim É essa ideia de um novo ser humano né? Ou de novas relações, relações humanas Desconhecidas Que não seria um fato novo Na história né? uh, Se a gente pudesse fazer Uma história do ser que um ser humano, um europeu mesmo né? um europeu branco ocidental do ano 1000 como é que ele enxergaria as nossas relações sociais de hoje em dia né? espantadíssimo talvez é, mas coloca essa possibilidade de novas relações desconhecidas humanas e isso assusta um pouco talvez e a ideia de que haverá também, uma ideia que está sendo bastante ventilada, aí uma uma elite minoritária assim poucas pessoas no mundo que vão desfrutar menos ainda do que existe hoje, dessas novas relações e desse novo mundo maravilhoso né, do capitalismo em separado de uma massa que mais dia ou menos dia pode ser descartada, bom, vou ficando por aqui amigos e amigas e Daqui a pouco, mais pra frente, em algum dia a gente termina a leitura desse artigo aqui. Está no final, agora parece que está ficando mais interessante. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.